So this shit crazy. Baby, quer pular relax Fuck it. Ela diz so fake Yeah Se fodeu num preço Yeah Se fodeu num lex Yeah Uma de rebenta Tô capaz é pay Ela diz que eu sou mutante E com a minha dica a destruir Aqui cabeça para baixo um pra cima fuck em mim A gajada tá toda louca Baby, tá curtida a dia Aqui é duas pra cá, Dei comigo, faz Trinity My fucking baby. Uma vida cavalo, volta do campo. Muito banzelo, já toa essa bala, tira o não e novo legado, pronto pra deixar a morrer, a preocupado game. Então, do padece muito Marcela, tu baby, só Não falta no meio, o beat, só Ela dispara e eu digo, só obedeça. Pega pouco, tô no topo do game. Lady Broca que saber o name. Da canada, me vê, pisar no tapete vermelho, a chama delivery Esse é muito banzelo, me chama mineiro. Nem sou zero 001, que tirar o pit na lata da dança. Ei, hey, a dança do chiriri Ei, hey, a É só um, dois, três. Assim são já vir ouvi. É só um, dois, três. Vem ouvir o Fak no É só um, dois, três. É um, só um, dois, três. É um, só um, dois, três. já É só um, dois, Eso, um, dois três, esse, som, é só um, dois, três, um, dois. É só um, dois, três, um, dois. É só um, dois, três. Assim são já virou ri. É só um, dois, três. Vem ouvir o fato no É só um, dois, três, um, dois. É só um, dois, três, um, dois. É só um, dois, três. Assim são já virou ri. É só um, dois, três. Vem ouvir o fac no É só um, dois, três, um, dois. Essa, um, dois, três, um, dois...